E aí, galera, tranquilo? Bom... Aqui quem fala com vocês é o Elton Fuanias e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui agora para falar sobre uma parada muito louca que começou a acontecer alguns dias atrás digamos, algumas semanas atrás sobre o GTA VI. Várias notificações estavam aparecendo nos consoles da antiga geração, no 360 e no PlayStation 3, e essas notificações acabaram começando a surgir no PC. Só que o problema é, galera: existem alguns YouTubers, não vou citar nomes, não estou degrimindo. enfim, não estou falando bosta do nome deles, não estou falando. Que eles estavam falando merda e tudo mais Eu só tô querendo explicar pra vocês que existem Algumas contradições que eles acabaram cometendo Bom, alguns youtubers começaram A falar que, o, que essa notificação Foi uma notificação que foi feita Pela Rockstar Games, que foi um teste Que ela pagou o maluco pra subir tudo O BO e não, não é assim que funciona Galera, vou explicar pra vocês como que Funciona essa parada, enfim os caras simplesmente essas notificações começaram a aparecer e etc, falando do GTA 6 que vai chegar em 2019 e tudo mais Só que nós sabemos que este ano temos o Red Dead Redemption 2 E como todos sabem, quando a Rockstar Games lança um jogo, ou qualquer outra empresa lança um jogo Esse jogo ele fica ali reinando por algum tempo Não quer dizer que a Rockstar Games chega no ano que vem e lança um trailer Mas a mensagem dizia que o jogo seria lançado em 2019, né ele iria chegar em 2019 mas como que isso iria acontecer? Bom, enfim galera, essa mensagem obviamente tá aí na cara que é fake pra cacete e eu vou tentar explicar pra vocês como que o cara fez essa mensagem, como é que ele teve acesso ao servidor da Rockstar Games, como é que ele conseguiu, entre aspas, hackear o servidor da Rockstar Games, e a gente vai discutir um pouco sobre isso agora. Bom, se vocês ainda não me conhecem, eu sou o Elton, eu trabalho, eu, na verdade eu trabalhava na área de TI, eu conheço bastante em questão de servidores, beleza? Então, vamos lá. O que que aconteceu, galera? Esse maluco, ele mandou essas mensagens pro Playstation 3, pra galera do Playstation 3, pra galera do 360, 60 E também mandou essa mensagem pra galera do PC Eu não sei se desses caras mandaram mensagem pro Playstation 4, ainda tem que confirmar isso Enfim, não importa O que importa é que esse cara teve acesso a um servidor do GTA, um servidor da verdade da Rockstar Games eu vou, eu vou ensinar agora pra vocês Como é que a gente tem acesso a isso Beleza? Bom, se vocês ainda não Conhecem, existem um programa chamado GlassWire, que é um programa que a gente Monitora o nosso, o nosso tráfego Da internet, o nosso uso E etc, a gente consegue bloquear Coisas e tudo mais, ele existe um Firewall Inclusive interno, não vou dar Nenhuma chance sobre esse programa Porém, eu vou tentar explicar pra vocês De uma forma visual, como é que esse cara Conseguiu ter acesso ao servidor da Rockstar Games. Não sei se vocês já conseguiram, não sei se vocês já fizeram, mas existe um comando chamado net se você faz isso no CMD e ele aparece a lista de IPs lá conectados, beleza? Obviamente, essa lista de IPs não está mostrando que aquele IP é realmente da Rockstar Games. Para você pegar o IP da Rockstar Games, teoricamente, pelo CMD, você deveria anotar todos aqueles IPs e ir testando cada um para saber qual é o DNS por trás daquele IP, para a gente resolver esse IP aí, beleza? Mas o problema é o seguinte, galera: esse programa Glassfire, ele meio que divide todos os IPs de acordo com o processo que está rodando no Windows. Eu vou mostrar para vocês aqui agora: ele foi lá no painel de firewall, pegou os IPs da Rockstar Games, listou. E ele tem acesso, se ele colocar uma pesquisa rápida no Google, ele já tem acesso a todas as informações do, do, da empresa registrada, uh, uh, o nome do cara, o, o número de telefone dos caras. Então, mano, ele consegue ter todas as informações. Então, ele deve ter feito isso de alguma forma e deve ter publicado através desse IP. Ele deveria ter feito alguma linha de comando, teve acesso a todo o painel de configuração da Store Games. Então, esse cara, ele precisa urgentemente ajudar a Rockstar Games a melhorar o sistema de proteção dela, porque muito provavelmente os caras não, ainda não devem manjar o que que, o que que é possível fazer com um servidor desprotegido desses aí, beleza? Então o que que aconteceu galera, meu amigo americano chamado Ripper, ele acabou tirando uma foto, ele estava lá jogando GTA V e apareceu uma nova notificação, dessa vez ela é uma notificação diferente. E o que que o cara falou? Ele falou, espero que todos vocês tenham dado boas risadas, espero que a Rockstar, que a Rockstar também implemente em alguns novos recursos de anti-cheat, agora mesmo. E ele ainda colocou o link do Twitter dele que é o twitter.com/gopro 2027. Eu fui lá, o que que aconteceu, galera? Eu fui lá no Twitter dele, ele tinha publicado vários tweets mandando diretamente pra Rockstar Support E, obviamente, a Rockstar Support ignorou ele, mas ele acabou colocando essa pérola aí pra todo mundo dar risada e... Mano, a internet ficou maluca pra cacete, velho Pessoal, todo mundo publicando no YouTube, todo mundo pegando sites aí publicando site de tecnologia Falando que o GTA 6 ia ser lançado que vazou e perereu, perereu Só que não tem nada confirmado da Rockstar Games como que a gente descobriu isso? Simples, a gente foi lá no Twitter da Rockstar Support e a gente acabou achando um tweet dos caras falando isso daí. Tinha um maluco que perguntou pra ela o que, que porra é aquela daquela mensagem do GTA 6 e tudo mais que tava aparecendo até no modo história. E a Rockstar Games respondeu que era um rumor que foi usado com mods. Os caras eram modders e acabaram modificando de algum jeito e etc. E, e isso não é nada de oficial da Rockstar Games. Era, é uma mensagem do suporte. Enfim, galera, não acreditem em nada que vocês veem na internet. A não ser que você vá lá e pesquisa sobre ele e você vê que é verdade mesmo. Então é isso daí, galera. Minha mensagem desse vídeo é essa. Espero que vocês uh, tenham gostado desse novo formato de vídeo. É um vídeo bem rápido, digamos assim. Talvez seja rápido, não sei. Enfim. Uh, mas a notícia é essa. Então aquela mensagem do GTA, 5, do GTA 6 é fake. O GTA 6 não vai ser lançado nem tão cedo. Red Dead Redemption 2 vai chegar esse ano ainda para os consoles. Espero que chegue para o PC também. Se não venha é para o PC, infelizmente, vamos ter que gastar mais grana para pegar um console. Mas é isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E valeu! É nóis!